Muitos não me conhecem, tenho muito orgulho de dizer, sou um paulista cariocado, um carioca minerado, um brasileiro tipicamente acaipirado, totalmente misturado e tenho mania de me tornar parte de cada lugar que eu passo a conhecer, sou Jeca de Pirassununga, muito prazer. <risos> E aí não tinha muita opção, assim, ou eu é, ir para uma capital e embora daqui, ou ia ficar aqui na minha cidade e a opção que eu tinha para fazer era se me tornar militar ou ir trabalhar no comércio. E aí eu falei, não, então eu vou embora daqui, vou, ser, vou fazer teatro, é, vou, vou, vou para o Rio. E aí o a único a, a curso que eu encontrei era a nobre arte de ser palhaço do Márcio Libar. E eu falei, ah, vou fazer. E aí fui fazer o curso. E aí dentro dessa oficina, quando eu entrei em contato com um palhaço, eu descobri o que era ser palhaço. Aí eu falei, é com essa verdade de cena que eu quero trabalhar, é com isso que eu quero trabalhar. para você ser um bom palhaço, você tem que saber quem você é. E aí eu comecei a pesquisar quem eu era. Aí eu vi que a forma de eu falar, as comidas que eu gostava de comer, as músicas que eu ouvia, é, a forma de vestir, as coisas que eu não me via, eu me achava todo moderninho, me levava a uma única, a um único caminho, a uma única cultura, que era a cultura caipira. E comecei a buscar o meu Jeca. O que era o Jeca mesmo? Esse universo. E aí, buscando, entendendo mais isso, é, nasceu o meu projeto, que se chama o Projeto Clownpira Palhaço-Caipira. Que são os dois universos no qual eu, que eu destino então, a minha, minha pesquisa, sabe? Tanto do palhaço quanto ao universo do caipira. Pelo menos umas três ou quatro vezes eu procuro estar muito em contato com a natureza que é onde eu me acalmo, se eu estou nervoso, se eu estou alegre, eu venho para cá para agradecer, eu me conecto, é meu templo, é minha, onde eu arranco a minha energia. Parar para contemplar a natureza faz parte do ser humano. E isso faz parte, por exemplo, o caipira sabia quando ia plantar, sabia qual verdura, ou legume, ou frutas que ia plantar em cada época, Por quê? ele parou para observar natureza. Ah tá, aqui eu posso plantar uma alface nessa época que ela vai dar certinho. Então é isso. E o palhaço faz o que? O palhaço para, para, tem que observar a vida. caipira é muito doido, assim como o palhaço, quando você vê verdadeiros palhaços, por que, que as pessoas se rendem com, com, quando vê um palhaço mesmo? Não produtos para vender uma comida. É, quando vê um palhaço mesmo que as pessoas se desarmam, porque vê o ser humano na sua essência. É, para quem já teve experiência de contato com índios, é, com caipiras mesmo, de bola pessoas negros em culambola, seja caipira da roça, você vai ver que eles vão... Primeiro eles ficam meio acanhados, mas depois eles falam com você olhando no olho. Uma das coisas que eu aprendi também na minha busca do Jeca é que o palhaço não pesca com uma rede, ele pesca com vara. Eu não olho uma multidão, eu olho quem está na minha frente nos olhos e ele vê a verdade de mim, em mim. Eu não, e aí o palhaço não representa, eu não estou ali representando, eu não sou um personagem. Sou eu, Reinaldo, falando, ó, eu sou isso. Quer brincar comigo? E aí, depois de cinco anos dessa minha pesquisa dentro do universo para caipira, nasceu o espetáculo, o primeiro material foi o espetáculo Esperando a Rodô. Apesar de eu ser caipira, a gente Hoje o universo está todo é, informatizado. E por que não está é, é, tá nesse universo informatizado? Né? Então a gente usa as redes sociais, re, usa o canal do YouTube, os vídeos, tá usando as linguagens também para divulgar né? nosso trabalho. E eu, me, eu gosto muito de... É, eu comecei a criar umas bobeirinhas, então eu pego umas frases, tenho umas ideias meio loucas, eu crie, faço umas montagens que eu, é, no e jogo na internet, e é muito interessante o retorno que eu tenho das pessoas que falam assim, que... Ah, cara, tem dia que eu abro o computador e mas eu vejo as postagens eu começo a rir. Se falar em crise, 19, eu jogo pra baixo. Aí nasceram as oficinas, que é o, essa minha vivência, essa minha busca, nasceu uma oficina que é a, a é, palhaço o Estado de Sítio, no qual eu tento trans, transcrever, passar para quem vive, vive ali, essa minha vivência. Não sou um mestre de palhaçaria, mas eu sou um transmissor. Eu tento passar esse meu entendimento, sabe? No começo eu comecei a até a distribuir o nariz. Hoje eu não nem distribuo mais nariz, porque eu falo para eles, vocês, se vocês forem buscar a sua essência, a seu figurino, a sua maquiagem vai ser da sua essência. Vai vir de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é pôr o nariz e sair como eu pensava no início, fazendo micagem. E é... Eu fico emocionado. É mesmo a cura, saca? Sim, é muito... É lindo pra mim, eu acho que é essa parada. Eu acho que todo mundo, todo ser humano tinha que passar por isso. E principalmente os atores. Pra saber, conseguir levar essa essência pra cena. Nem sempre um bom ator pode ser um bom palhaço. Mas um bom palhaço, com certeza, vai ser um bom ator. Participo em festivais de circo que tem grandes palhaços que o... Quando eu vejo em cena, quando eu me pego chorando, porque é, é tão lindo ver alguém. A profissão que eu escolhi para seguir, a profissão que eu escolhi para ser, para fazer, para existir como um ser humano, né? ter minha essência e me dedicar àquilo, e ver uma, pessoas desempenhando ela com uma tanta maestria, que eu só agradeço a Deus e falo: obrigado por me iluminar e me permitir a exercer essa profissão chamada palhaço. Isso como que contamina, sabe? Minha família hoje vê o Jeca como respeita, quem é está junto, respeitam, sabe, vem ele como vê, vê como uma coisa bonita, sabe? Eu vejo que meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles sentem orgulho de falar que tem um irmão palhaço. Sabe, de ter... como eles têm esse carinho, sabe? os amigos ficam felizes de ver. E quando começaram a frequentar, ver esse outro universo, sabe? participam. Por exemplo, essa semana eu apresentei no espetáculo Esperando a Rodô, só que minha cidade, em 11 anos, foi a 27ª vez que eu apresentei. E eu nunca fiz com a casa vazia. Sempre teve um público maneiro que já conhece respeita meu trabalho aqui em Pires é, é o, a, a população a, a, a abraça abraça o palhaço jeca sabe é, é eu sinto me sinto, nada, mas eu me sinto amado pelo público pelo povo sabe assim acolhido sabe é, ouvido o povo que ah tal evento se não tiver o palhaço jeca não, não parece que não tem o um evento então isso é muito um interessante é, é. e pra, é para eles que eu faço a arte né? É para isso que eu faço. É... Fique emocionada. Eu faço muito com amor as coisas que eu faço. Então, quando eu faço e tem um retorno desse, é muito interessante para mim, sabe? E. Esse é o meu universo: fazer com o que eu amo, estar onde eu amo e me sinto amado. É para isso que a gente vem ao mundo amar e ser amado.